Estamos constantemente a ouvir que a bolsa portuguesa não oferece oportunidades, que está perdida e realmente os investidores que estão aqui no PC20 só estão para perder dinheiro. Quem investe em ações de empresas portuguesas só está para perder dinheiro. Será que é mesmo assim? Provavelmente não, como já podes desconfiar e é isso mesmo que te quero mostrar neste vídeo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 Empresa que te trago hoje, então, nesta análise fundamental de ações que já tinha saudades fazer, já tinha saudades de apresentar estas análises fundamentais, a empresa que traga então hoje é Nova Base, uma empresa portuguesa que, com certeza, <risos> é que pouca gente se calhar conhece, mas que realmente ofereceu aqui boas oportunidades para quem soube investir nelas. Ok? Então vamos lá. E, e a Nova Base, para quem não conhece, foi uma empresa fundada em 1959, é, é considerada hoje em dia a empresa tecnológica número um em Portugal, é líder em, em tecnologias de informação aqui no país. Okay? E já desde 2011 que começaram a sua expansão internacional, temos já ido para vários mercados como a Espanha, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, tem escritórios espalhados um pouco por todo o mundo, incluindo Angola, Emirados Árabes Unidos, etc, etc. Por isso está uma empresa que está a internacionalizar-se e, e que é listada na bolsa aqui em Portugal, aqui na bolsa Lisboa, Euronext Lisbon, desde 2000 desde o ano 2000. Agora repara como houve um período de grande otimismo no início, estamos a falar da bolha tecnológica, está mesmo, mesmo prestes a reventar neste período e, e houve ainda aqui um otimismo em que as ações subiram durante um, uns dois três meses, subiram cerca de 50% para depois derreter completamente e até hoje Ainda estamos em perdas de 68% face ao seu máximo histórico, ou mesmo de 51% face ao seu preço de entrada na, na Bolsa de Valores lá atrás, no ano 2000. Por isso. Eu há um preço um, enorme a pagar, um preço demasiado caro a pagar quando as expectativas são muito altas e quando realmente o, estamos a navegar uma bolha financeira. Como eu digo sempre, cuidado com as bolhas financeiras porque quando as coisas caem pode demorar muitos anos a recuperar, mas mesmo muitos anos, no caso a empresa 21 anos depois ainda não recuperou nem metade do seu valor em bolsa. Ok? Por isso, muito cuidado com isso. O que é que faz a nova base? O que é que faz a nova base? Muito simples. Tem aqui quatro negócios principais, ou digamos dois negócios principais e quatro sub-principais. Se quiseres, em primeiro lugar temos a Nextgen. Que se divide depois em serviços financeiros e na Self Focus e a Vale o Portfólio NeoTalent, Nova Base Capital. Vamos ver muito rapidamente aqui, primeiro, uh, NextGen, serviços financeiros, onde temos vários outros segmentos o Exil, que é uma plataforma de, de desenho da jornada do cliente, a simetria que ajuda as instituições financeiras aqui nas questões regulatórias, ok? A Binfolio, que é para gestão, valorização e a contabilização de carteiras de investimento, e a Relay, que é um conjunto de flexível produtos modulares para as instituições financeiras gerirem melhor o seu ciclo de vida financeiro. Por isso, já está a perceber como é uma empresa tecnológica, sim, com aqui uma boa incidência no, na prestação de serviços financeiros. Depois temos a Cell Focus. A Cell Focus foi uma, uma empresa adquirida uh, em 2020, em abril de 2020, adquirida totalmente à Vodafone por 20 milhões de euros. É uma empresa que foi originalmente fundada em conjunto, podes ver depois, Nesta, nesta notícia, eu vou deixar todos estes links em baixo, ok? Vou deixar todos estes links aqui no, nos comentários e podes ver, foi isto a Cellfocus resulta de uma parceria que há uns anos atrás a Nova Base estabeleceu com a Vodafone e que criou e hoje uh, em dia é totalmente da Nova Base e tens depois aqui o website oficial deles onde podes ver também melhor o que é que eles fazem do ponto de vista tecnológico, se realmente tiveres esses eh, interesses, ok? Depois temos o Value Portfolio com o segmento Neo Talent que é para recrutar talentos para a casa mãe, chamamos assim, para a, a nova base, ok? É, é uma, é, é parte dos recursos humanos e depois temos também aqui a nova base capital que é uma espécie de uh, capi, capital-risco, uma venture capital se, se dizer em inglês, a ideia aqui é investir em negócios que estejam em, em franca expansão, negócios que ainda são poucos conhecidos, mas que podem vir a ser autênticos unicórnios, ou seja, a valorizar por mais de um bilhão de euros. Ok, já vamos falar sobre o tema. Mas esta esta é, noção é, é, é o, o base que temos que saber aqui da nova base de capital é que investe em, nas melhores startups portuguesas ligadas sobretudo aqui às tecnologias de informação e comunicação. E tens aqui um organograma dos vários negócios que a empresa tem, desde a casa mãe, Nova Base, SGPS, Sociedade Anónima, okay? a divisão pelo Next Gen e o Value portfólio e os vários investimentos nas várias empresas que aqui a Nova Base tem. Também fica o link aqui em baixo, isto vem do relatório anual de, de 2020 e, e poderás encontrar toda a informação que que procuras aqui neste relatório, ok? Tal como te disse, a empresa tem participação em algumas tecnológicas startup em Portugal, algumas das quais têm vindo a ser faladas por realmente serem autênticos unicórnios e terem atingido este estatuto fantástico de uh, serem valorizados acima de um bilhão de euros. Um exemplo disso é que a Feed Design, nós, nós sabemos, já, já no último ano, ano e tem-se vindo ouvir falar muito da Feed Design e é uma empresa tecnológica que, para além de unicórnio, aqui é, é, a nova base detém 1.7% desta empresa, numa posição que está avaliada em cerca de 10.5 milhões de euros. Como dá para ver, o negócio internacional não para de crescer, a empresa já vende dois mais para fora de Portugal do que cá dentro de portas, só, só no ano passado foram quase 50 milhões de euros vendidos na Europa Médio Oriente, mais 6.5 no resto do mundo, o que é um valor substancialmente superior aos 35.4 milhões de euros feitos aqui em Portugal. Por isso é uma empresa que se tem vindo internacionalizar, fazem bem, sem dúvida alguma, porque isto ajudou-os uh, a trazer outro tipo de resultados. E uma das componentes que é mais importante analisarmos quando estamos a estudar as empresas é sem dúvida alguma a estrutura acionista. É importante percebermos se os interesses dos administradores estão alinhados com os nossos, se eles têm a pele em jogo, ou seja, se têm uma fatia significativa do capital da empresa e por isso estão focados no desenvolvimento do negócio a longo prazo e não apenas em obter salários surudos por estar na administração. ok? E realmente aqui no caso da nova base nota-se uma empresa que, cujos interesses estão totalmente alinhados com os pequenos acionistas. Temos uma participação aqui de, de, dos principais players em cerca de 40%, ou seja, 40% do capital social da empresa Nova Base é detida pelos insiders, okay, incluindo os chefes executivos, e, e, e isso é muito, muito interessante. E, e para além disso, se ainda somarmos aqui posições relevantes de outras entidades já fora do universo da, da, da equipe fundadores, ok? Também prefaz aqui uns 73%, ou seja, temos, temos aqui acionistas de referência e que nos dão um bom descanso, que, que nos dão também aqui muita credibilidade e que têm os interesses alinhados connosco, como em inglês se diz, tenham skin in the game, ok? Isso é muito importante quando estamos a investir em ações perceber se as pessoas estão alinhadas conosco ou não. E a empresa começou em 2019 a delinear uma nova estratégia até cerca de 2024 com que previa, ou 2023 previam um duplicar o volume de negócios. É, tenho aqui uma informação adicional a dizer. Para isso acontecer face aos valores atuais, isto significa cerca de 20% ao ano, teriam que fazer, e neste momento está cerca de um crescimento de cerca de 10% ao ano, muito, um bocado aquém do que era esperado, mas tudo bem, uma estratégia e que pode chegar lá até 2023, nada mal, ok? E, e é uma estratégia para o pós-2019 com investimentos e desinvestimentos onde façam um ou não sentido respectivamente, ok? A estrutura, a estrutura de remuneração acionista é para continuar em grande, é para continuar a remunerar os acionistas fortemente, isso é bom principalmente para quem está à procura de dividendos, mas o que te queria salientar aqui é esta estratégia de venda de alguns negócios que para eles não façam tanto, senti tanto sentido, ok? E compra, compra total de outros negócios que para eles façam todo sentido e essa é a estratégia de crescimento para os próximos anos e, e é interessante, ok? Entretanto a empresa também regressou ao Psi 20 e isto acaba por ajudar a, a empresa, a, as ações da empresa a vir a subir no último ano, ano e meio, que os, as pessoas depois de repente isto aparece-lhes no radar, ficam interessadas, as casas de risas começam a, a publicar mais notas de, de análise de ações, Uh, há maior acompanhamento, os fundos de investimento também ficam mais interessados e quanto mais as ações sobem mais o investidor particular gosta de pagar um preço superior por elas, ok? E com, e, e com tudo isto a nova base continuou as suas operações, algumas complicadas demais até como esta em que houve uma operação de redução e aumento de capital em 2019, mas também esta confusão ajuda a criar oportunidades nos mercados que por vezes muita gente não compreende e, e é assim que se vão criando grandes oportunidades. E a pergunta que agora se coloca é que já percebi o negócio da nova base, já, já vi que são tecnológicas espetacular aqui em Portugal, estão-se a expandir, etc., têm vindo a reestruturar, têm vindo são um negócio que deu a volta completamente por cima, mas será que as ações ainda estão baratas depois de ter subido isto tudo ou como é que realmente encontraste uma oportunidade de investimento numa empresa destas que há uns anos atrás estava por cerca de 70 milhões de euros e por isso completamente fora do universo da, da maior parte dos, dos investidores, em Portugal e no resto do mundo, porque é uma microcap 70 milhões de euros passa ao lado de muitas, muito, muita gente. E a verdade é que eu comprei as ações aqui, alguns em, em 19 de fevereiro, por isso eh, alguns para aqui, ok? 19 de fevereiro nos 2,40 euros, e 40, 41, 42, por aí, e, e desde aí o crescimento foi absolutamente fenomenal, ok? E isto porquê? Porque é que eu comprei ali as ações, onde é que está a situação de oportunidade, onde é que está a situação de subavaliação? Vamos lá ver isso. As receitas não são nada de especiais nos últimos anos, como dá para ver, até estão em franca, em franco uh, decréscimo, apesar de no início do século terem estado em franca a expansão, mas, evidentemente, já desde 2008, 2009 que têm vindo a cair ao longo dos anos, por isso nada de especial neste campo. O um lucro líquido é absolutamente oscilante, como dá para ver há uns períodos de grande expansão para depois de quedas tremendas, períodos de expansão queda tremendo, período de expansão queda, queda tremendas e por isso é mesmo muito, muito oscilante. De uma forma geral os ativos totais tendem a separar os passivos totais, por isso um bom balanço, aqui é uma nota positiva para a nova base, um bom balanço financeiro bem equilibrado e que, e que realmente eh, nota-se aqui uma boa gestão dos ativos e da condição financeira da empresa. Aliás, os ativos correntes dando-nos 125 milhões de euros superam não só os passivos correntes quase no dobro, mas também os passivos totais. por isso uma condição financeira realmente robusta, a nova base aqui a ganhar pontos. Uma margem bruta nada de, de extraordinário para uma tecnológica, okay, para uma empresa das tecnologias de informação, estava à espera de, de margens superiores, claro que sim, mas aqui no caso está quase nos 36%, atualmente nunca separou aqui os 42%, 43% e na verdade já teve margens bem baixinhas nos 7%, ou seja, em termos tecnológicos é um pouco, uma fica, fica aquém daquilo que nós esperaríamos, Algo que também é, relevado, é revelado por aqui, a margem operacional está a cerca de 6% atualmente, mesmo no auge da empresa não passava dos 13%, eu pessoalmente considero baixinho para o tipo de empresa tecnológica que é. E a margem líquida também muito baixinha para uma empresa tecnológica, uma vez mais digo, cerca de 6%, nunca superou aqui os, os 18% e foi um ano absolutamente excepcional, em 2019. Fora isso, em média, nunca andou sempre aqui à volta dos 7%, 8%, uma margem líquida muito baixinha, a meu ver, para uma empresa que é das tecnologias de informação em termos de rentabilidade também poderemos ver aqui o return on equity, o retorno sobre capital próprio está no, nem em 5%, anda aqui à volta do, dos uh, 9, 8%, 9%, 10% no máximo, realmente 10% é um pouco aquém daquilo que se poderia esperar para uma empresa deste género, bem como o retorno sobre o capital investido, o ROIC que está atualmente perto dos 4%, não, não supera aqui também os 9%, 10% e é substancialmente inferior a outras empresas do setor que tu podes encontrar muitas vezes com retornos superiores a 20, 30, 40%, alguns superiores até a 50% em casos excepcionais, mas este, este retorno sobre o capital investido aqui também a é ficar um pouco aquém daquilo que se esperava para uma empresa que está neste setor tão, tão, tão rentável. A empresa paga dividendos aqui já, desde, já há mais de uma década, ok? E a rentabilidade atualmente está mesmo muito baixinha, cerca de cento. quando noutros períodos já esteve bem próxima dos 30% e, e isso revelou uh, oportunidades absolutamente excepcionais para quem queria ter uma rentabilidade absolutamente fenomenal só com o dividendo, ok? Isso quer dizer que tu compras a ação, recebes o dividendo e já estás a encaixar 20, 30% no espaço de um ano, se, quis, se assim quiseres. Ok? Apesar de que, claro, isso faz com que por vezes o payout ratio, por isso raça de pagamento de dividendos supere os 100%, o que já estás na minha opinião é mau porque se estás a distribuir a totalidade dos lucros em dividendos, então depois não sobra nada para o negócio crescer. E há aqui alguns anos em que a empresa distribui muitos, muitos lucros, chega a superar os 400% em alguns casos excepcionais, mas mesmo que consideres que este número está um pouco inflacionado, vejo aqui vários anos em que supera os 100% e isso é grave. Então agora... A pergunta que se coloca é face a, a isto tudo, não é? que eu mostrei que a rentabilidade não é nada por aí além, as margens não são nada por aí além, as receitas até tinham vindo a crescer mas depois na última década começaram a cair, os lucros são justamente oscilantes. Então porquê que tu, Frederico, vieste interessar-te nesta empresa? Vamos ver aqui as questões de avaliação, ok? Desde, vamos colocar aqui, de 5 anos, e é verdade que hoje em dia o preço face às vendas está aqui, estamos a pagar 1,1 um, vezes as vendas da empresa, um valor absolutamente normal para pagar por, por estas empresas, talvez até merecesse algum valor mais a prémios dado o setor em que está, mas quando, quando a comprei ela estava realmente aqui a metade das suas vendas. Lembra-te, 19 de fevereiro de, de 2019 e estávamos, estávamos aqui a metade das vendas. Quanto a price to earnings, preço face aos lucros, é verdade uns valores substancialmente mais altos que estava a pagar mais de 40 vezes pelos lucros da empresa e por isso já estava aqui a começar a perguntar-te mas ele está maluquinho ou o que é que viu realmente nesta empresa para pagar 40 vezes os seus lucros e mesmo atualmente estamos a pagar mais 30 vezes os seus lucros, por isso esta pergunta pode estar no ar e é totalmente aceitável. E depois temos o Price Free Cash Flow, por isso parece faça os fluxos de caixa livre que também estão extremamente elevados nesta altura, não é? estamos a pagar quase 30 vezes os fluxos de caixa mesmo quando eu comprei, ok, estamos a pagar bem menos aqui, menos de 6 vezes. Então a pergunta que se coloca é porque é que, onde é que estava visto o valor, porque realmente não é nestas métricas mais tradicionais, price to earnings, price to sales, price to free cash flow, apesar que acabaste de ver que em duas delas a, a, a oportunidade até estava lá, mas a verdadeira, verdadeira oportunidade, vou-te mostrar agora. Aqui está a oportunidade de cerca de 60 milhões de euros em cash, quando a empresa valia em mercado de cerca de 70 milhões, 74, por aí. Ou seja, quando eu comprei, eu estava a trazer quase toda a empresa apenas em cash. Imagina o que é, tu pagares por uma empresa um dado valor, vendes amanhã e 80% a 90% desse valor é dinheirinho vivo, fica para ti e tudo o resto é lucros quando vendes as fábricas e os equipamentos e tudo mais. É, é absolutamente fenomenal, aqui a oportunidade de investimento era absolutamente fenomenal e isto tão cedo não vai acontecer, mas realmente a oportunidade estava aqui, é que nós, podíamos trazer uma empresa por uma substancial subavaliação face aos seus ativos, ok? Face ao, ao seu valor em caixa, o valor em caixa e equivalentes de dinheiro, por isso que facilmente são transformados em, em dinheiro e que realmente denotava aqui um período de, de subavaliação ao longo do início de 2019 muito, muito interessante. Hoje em dia isto já se corrigiu um, um pouco mais, entretanto a empresa tem aqui cerca de… De 74, 75 milhões de euros em caixa e, a, e o, a capitalização bolsista já mais do que dobrou, entretanto ao longo do último ano, então esta situação de subavaliação corrigiu-se um bocadinho mais. Mas porquê é que eu trago este caso em particular? Porque por vezes, como estamos aqui a ver por vezes, nós podemos trazer uma empresa subavaliada com base nos seus ativos. Aliás, é algo que Benjamin Graham, pai do investimento em valor e professor do Warren Buffett fazia muito, ele tentava ao máximo procurar que empresas subavaliadas face ao valor dos seus ativos, Tobias Carlisle é também um dos grandes, atualmente, um dos grandes investidores que eh, promove muito esta, esta ideia de investir em empresas, não por elas serem absolutamente excepcionais, mas porque a oportunidade é realmente excepcional e, e, e por vezes trazemos uh, as empresas por menos que elas valem do, do que os seus ativos valem, ok? Podemos trazer as empresas por menos do que os seus ativos valem, e essa oportunidade foi muito, muito uh, clara aqui ao longo do início de 2019, como podes ver, uma capitalização bolsista que não superava os 75 milhões de euros e que depois aqui em, em cash, em cash a empresa tinha quase toda a totalidade da capitalização bolsista em dinheirinho vivo, ok? E foi isso que eu aproveitei essa oportunidade de trazer a empresa quase toda só por cash, é o ativo mais líquido de todos e foi essa a oportunidade que foi possível em fevereiro de 2019. E como podes ver, a valorização desde 19 de fevereiro de 2019 até os dias dois foi absolutamente fenomenal, isto é uma valorização das ações de cerca de 93% excluindo dividendos, okay? Excluindo -os, o que dá uma rentabilidade anualizada de, superior a 37% ao ano, okay? vou repetir, 37% ao ano, e se eu ainda uh, acumular os dividendos nesta análise, então eu tive uma rentabilidade de cerca de 120%, o que anualizado nestes dois anos e meio, 120% anualizados, dá 48% ao ano, ok? É esta a oportunidade de investimento que por vezes aparecem como vês a subavaliação não, não tem que vir sempre com base nos no discount cash flow, não é? no, nos fluxos caixa descontados do futuro para o presente, não tem que vir sempre nas métricas de avaliação tradicionais, price to earnings, price to sales, price to free cash flow etc. Há uma terceira forma de investir em ações subavaliadas que tem a ver com esta subavaliação face aos ativos da empresa. E neste caso, tu viste que aqui na nova base, uma microcap portuguesa que quase ninguém conhece, na verdade, ofereceu uma rentabilidade absolutamente extraordinária, esmagou completamente os, os, os índices de referência, seja o português, seja o, os americanos, porque rentabilidade de por surpresa 40% ao ano não é fácil, ok? Repito, não é é fácil. A verdade é que as ações, entretanto, corrigiram bastante, o seu valor foram, foi aumentando, aumentando, aumentando e a situação de subavaliação corrigiu-se, só este ano de ações sobem 43%, mais ou menos, e, e eu vendi as ações aqui a 14 de setembro, ok? Por isso, desde aí as ações caíram 3,92%, nada de extraordinário, não sei sinceramente se vão continuar a cair, se vão continuar a subir, porque me interessa ao futuro, o que eu quero dizer, porque me interessa ao futuro aqui, atenção, ok? Mas o que te quero dizer é que nesta situação em particular é que a subavaliação era uh, muito óbvia aqui no início de 2019, não propriamente pelo preço das ações, não jogo que é por isto ter caído 42%, 43%, que estava aí a oportunidade, também estava, em parte também estava, mas a grande oportunidade vem, como te mostrei, de comprar uma empresa quase, quase toda ela sendo só cash, cash puro e duro, ok? Hoje em dia a empresa já vale mais um bocadinho, as coisas corrigiram-se e entretanto eu acho que já está bastante mais caro, pelo menos a minha tese de investimento mudou bastante e por isso decidi vender muito recentemente as ações. E é isto mesmo que pode acontecer nos mercados, situações absolutamente fantásticas em que podes ter uma rentabilidade superior a 100% no espaço de dois anos. É possível sim, é preciso é saber que pedras levantar para descobrir as oportunidades e não ouvir aqueles especialistas, não é? Especialistas, entre aspas, que, que dizem sempre que no PC20 não há oportunidades nenhumas e que isto está perdido, que a Bolsa Portuguesa está perdida e... Enfim, enfim, como vês é possível encontrar boas oportunidades e vou-te provar mais, mais oportunidades em Portugal que, que me surgiram nos últimos tempos e que realmente ajudaram a rentabilizar o meu portfólio e daqueles que me seguem. Como pudeste ver, realmente as oportunidades existem, é preciso é sabermos onde é que elas estão, é preciso sabermos procurá-las bem, saber encontrá-las e acima de tudo investir nelas quando elas aparecem e nunca, nunca digas que não há oportunidades num dado mercado, seja o português, seja o outro qualquer, ok? Sempre mente aberta porque as oportunidades estão aí a aparecer constantemente para quem achar procurar e volta e meia pode-te surpreender mesmo. Claro que, como sabes, isto não, não quer dizer que as oportunidades vão, vão abundar neste mercado, não quer dizer que tenhas que seguir uh, uh, o mesmo pensamento que eu, que tenhas que encontrar as mesmas oportunidades que eu encontrei. Na bolsa portuguesa ou noutra bolsa qualquer nós podemos ter opiniões diferentes e está tudo bem, ok? Agora, como eu te quis mostrar neste vídeo, realmente as oportunidades existem para, para quem as procura, existem no mercado português, ao contrário do que muitas, muitas pessoas acabam por dizer e, e espero sinceramente que com isto tenhas aprendido aqui uma, uma forma de como realmente o, o PC20 vai oferecendo oportunidade. Esta empresa em particular ofereceu grandes oportunidades no passado, pode vir no futuro a oferecer também igual oportunidade, nunca sabemos o futuro, mas agora gostaria também de saber da tua parte. Será que tens investimentos em ações portuguesas nas quais também o teu portfólio já valorizou bastante? Será? Diz-me aqui nos comentários, diz-me aqui nos comentários a tua opinião sobre investimentos na, na bolsa portuguesa, nas ações das empresas portuguesas, que eu gostaria muito de saber. Okay? Fica à espera de ver aqui os teus comentários e também trazermos aqui uma interação bastante interessante para o, o investimento de todos os portugueses que, que estão a seguir aqui o canal, ok? E como eu tinha dito, como eu tinha dito agora, em último lugar, há, há uma novidade, né? é? Há uma novidade e, eu, e, e como tu viste, eu, eu tenho este trabalho de analisar ações, seja de empresas portuguesas, de outras empresas europeias, até ações de empresas americanas, chinesas, um pouco por todo o mundo. Eu tenho um serviço de subscrição de análise de ações, ok? De várias empresas espalhadas pelo mundo e que não está sempre aberto, é, ok? Não está sempre aberto, e, mas é um serviço onde realmente as pessoas vão obtendo aqui informações de, de grandes empresas que estão cotadas um pouco por todo o mundo, grandes e pequenas empresas que estão cotadas um pouco por todo o mundo, e que por vezes podem-se revelar oportunidades muito, muito interessantes de investimentos, ok? É um serviço de análise muito completo, é realmente, eu, eu prefiro fazer poucas análises por mês, mas mesmo muito completas para poupar tempo às pessoas e dar mais confiança nos seus investimentos, sobretudo isso, ok? Poupança de tempo e dar mais confiança aos investimentos que as pessoas vão fazendo. É um serviço que não está sempre aberto, não está sempre aberto, ok? Neste momento está reservado a algumas pessoas que me têm vindo a acompanhar desde a última abertura e se tu queres receber notificações da próxima vez que eu abrir este serviço e quiseres acompanhar esta, esta subscrição e este, este acompanhamento da análise de ações, então vou deixar o link aqui em baixo para que tu possas estar na lista de espera e assim que abrir serás prontamente notificado, ok? Um disclaimer final. Nunca faço recomendações de investimento, não o posso fazer, nem nunca o farei, okay? no sentido de não estou a recomendar comprar, vender ou manter as ações, simplesmente discuto aquilo que eu faço para o meu portfólio. É um serviço de análise de ações em que também partilho o meu portfólio e, e por isso as pessoas sabem as posições que eu tenho num dado momento em carteira, sabem o que é que eu andei a comprar e a vender, mas sem nunca recomendar às pessoas o que fazer. Cada um faz a sua própria análise, cada um percebe se realmente aquilo faz sentido para o seu portfólio ou não, em que proporção, as pessoas têm opiniões diferentes da minha e está tudo bem, as pessoas têm opiniões diferentes uns dos outros dentro deste serviço de analisações e está tudo bem. Okay? Por isso, sem mais demoras, fica aqui embaixo o link para a tua inscrição em lista de espera do serviço de, análise de ações el Elite Pro e assim que eu abrir cá estarei para te comunicar, está bom? Até uma próxima análise de, completa, uma análise fundamental de ações e uma excelente semana lucrativa. Tchau, tchau. Aliás, os ativos totais mais do que superam os passivos correntes, os passivos... Uh, não, não... <todos> A nova base é uma empresa. Não. <tos> uh. <tos> <tos>